Oi, gente. Aqui é o Jirupoka e hoje eu vou mostrar alguns mods de Minecraft. Que são esses aqui e esse daqui que tá aparecendo aqui assim ali um mapinha. E aí, esses, esses três, aqui, esses dois aqui principalmente, né? eles adicionam é, minérios novos, como o cobre e muitos outros aqui. E aqui tem tinturas novas né? não, não novas, tipo, outras tinturas E aí aqui o pó, vamos falar, do, do minério que é... E aí aqui tem algumas coisas Tem daqui, essas coisas aqui que eu não, não entendo muito bem, mas... E aí, depois tem esse que eu já trouxe. Ele. Mas por que eu trouxe de novo? Porque esses dois baús aqui que São de cobre e prata, eu acho. Eles até podem ser colocados assim no mundo. Eles até são bonzinhos. Esse aqui é melhor que esse. Mas você não consegue craftar eles. Não tem como craftar. Mas normalmente, né? Mas agora tem porque tem esse aqui é o Thermal, Thermal Foundation e aí você consegue criar esse baú tem outros moldes que adicionam com esses dois, esses dois baús mas os dois mineiros que fazem os baús aí eu escolhi esse porque são os que eu uso normalmente e aí tem tanto o de cobre quanto o de silver que é o prata. E aí, e esse último aqui, que é o que tá aqui assim, ó, se você clicar J, tem aparece esse mapinha aqui. E aí você consegue ver que, ó, tem dia, noite, topografia, é, ca camada de caverna, mostrar cavernas, mo mobs, animais, pets, villagers, Grid, ah, essa. Essa coisa aqui. Yes. E as.. Esse daqui que tá aqui assim. Ah tá, você pode mostrar o.. Aí desse daqui, ou é um ou é outro. E aí você consegue criar waypoints. O que, que são? Assim, você, você tá sem a sua casa no lugar. E aí, muito distante dessa sua casa, você achou uma, uma estrutura que é que é, você gostaria de voltar rapidamente. Então você vai lá, vai lá, ó. chamar de waypoint. o negócio. Tem, pode colocar a cor aqui, ó. Onde que é, no nether, no, no, no normal, no the end O lugar, né, o x, o z e o y x, y, y, z Que é o x e o y são, tipo, o que cruzam e o... o x e o z, e aí o y é o, a altura E a cor, né, que vai ser E aí, salvar Aí, deixa eu ir aqui para um lugar né, mais ou menos instante onde a gente tava É esse vim aqui foi ponte cortar e nós estamos aqui de volta. E aí tem aqui onde é que foi o waypoint, né? o lugar que foi aqui assim. E assim, é, eles adicionam aqui outras coisas que eu. Essa daqui ó, é legal, porque assim, por exemplo, você tem um pistão que você tem que colocar ele uma posição. Só que você, assim, querer colocou ele errado. Então, você tinha que colocar ele trado pra cá. Assim, desse jeito. Só que você acidentalmente botou ele assim. Então você vem com isso daqui. E aí você consegue girar ele. Ó, você consegue virar para os lados assim e aí você consegue fazer com que ele vire para o lugar que tinha que ficar então esse negócio pode ser bem útil né? dependendo da situação do que está fazendo né? e aqui ó tem muitos outros baús né um esses dois aqui, ó, eles são bem bons, né, eles têm bastante espaço. E aí esse daqui, ó, de cristal, né, que é o de cristal e de quando você pega itens assim, deixa eu pegar aqui assim, um pouco, vou botar desse jeito aqui, e aí vou botar assim, ó, dá pra ver os itens que estão lá dentro, deixa eu pegar aqui assim outro. aí aqui ó é ficar ali ó pedra, o granite e as duas setas, então mas aí, o, o, aí é legal que você consegue ver o que tem dentro né uma parte dos itens mas hoje o diria se explodir ele não quebra ó. vou pegar aqui ó tem tem tem, tem, tem. Por aqui assim, ó, bem do lado. É, o. O de não ficou, mas o outro ele explodiu. Ele não sumiu, né? Os, as coisas continuaram, mas ele continuaria intacto, porque você não teria que pegar de porto de novo e depois por todas as coisas dentro, né? Ele ficaria já direto lá. Então você, tem que... então, você poderia ficar em dúvida entre essas duas coisas, né? E aí, é isso, né? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o um like, que isso me ajuda muito. E se vocês não estão inscritos, se inscrevam, porque eu posto vídeos segunda, quarta e sexta. A segunda e sexta 6h15 e quinze, quarta 7h15 é essa semana dessas duas últimas semanas aqui do mês de dezembro eu não vou postar porque eu quero ter um descanso né pra comemorar natal ano novo mas em janeiro eu já volto a postar vídeos né normalmente e é isso tchau